Fala galera, eu tava aqui de boa navegando no meu YouTube e esse vídeo foi recomendado pra mim. Matan Evenoff, o carinha, né, o garoto lá do, do The Game Awards que invadiu o palco enquanto tava acontecendo a premiação lá do melhor jogo do ano, né, que falou algumas coisas lá que eu sinceramente não entendi, mas ele citou o Bill Clinton. Esse garoto, ele tá reagindo ao clipe dele do The Game Awards, <risos> ao discurso dele no The Game Awards, então eu deixei para ver com vocês, eu não vi ainda esse vídeo, vai ser um react do react esse vídeo aqui galera, as legendas vão estar em português geradas pelo YouTube, né, então vou tentar ver o que a gente consegue entender aqui, né, vamos ver, se a gente vai conseguir entender alguma coisa, porque a legenda sim é bem ruim Eu coloquei, gente, na velocidade. 0.75 para a gente conseguir entender direitinho, tá? O que tá sendo dito na legenda? Ele tá dizendo aqui, né? Que ele ficou meio ali andando para um lado para o outro e tal, antecipando o discurso dele, vendo o que ele ia falar. E realmente, no, no vídeo original, durante né, a premiação lá ao vivo, a gente consegue perceber. Ele sai daqui, ele vai para cá, ele passa a mão no cabelo aqui, assim, sabe? Ele faz assim, ó, passa a língua nos lábios sabe tipo pensando que ele ia falar, parece que tava assim, nervoso e tal Hum. Okay, ok ok ok OK, o entrevistador. Okay. You fresh. fresh right here, Okay, okay, okay. Uh, uh. Uh, I ain't gonna lie to you. Not pay this back. He looked like he was fin from... clock your shit. He wa he looked like he was on your ass. Right. He looked like if you stay on this mic for like three more seconds, he on your ass. You know you know, I think one of the main things with him is that you know, he looked a little bit angry, a little bit frustrated. He probably didn't know the full extent of what was happening. Ele he probably was a little bit confused and angry, but I inglês he que doesn't speak English, uh, from what I've seen, Mas he's a translator. Uh -huh. But I feel that if he knew that the real message I was spreading was a good one, and pro Bill Clinton, he would have probably he would have put the ok. down, right. and not, not okay. Ah, uh, ele está dizendo que o Miyazaki aparentemente não estava entendendo nada do que estava acontecendo, estava frustrado, né? Porque, gente, aqui quando a gente assiste, né, assim, você, é, é, você vê que parece que os caras não estão mesmo entendendo o que, que tá acontecendo, né? Por mais que eles saibam que esse carinha aqui, o garoto, não é da equipe deles, é, mas, sei lá, de alguma forma talvez eles pensam que tem a ver com alguém do evento, alguma coisa, assim, porque ninguém faz nada, né? Todo mundo fica só olhando, inclusive o apresentador, né? E aí ele tá falando que o, o Miyazaki não tava conseguindo entender, mas que se o Miyazaki soubesse que ele tá, é, que, ele, que ele ia passar uma mensagem boa, <risos> ai gente, eu não dou conta, uma mensagem boa a respeito do Bill Clinton, ele teria dado mais espaço pra ele no, no microfone, dado mais espaço pro, no microfone, é isso que ele tá dizendo, aparentemente. Ele achou isso. Ele acha isso. Esse garoto é, é meio, né? Gente, meio né? Okay. I think it would have went a lot different. When's the last time we spoke to Bill? Uh, you know, I actually haven't spoken to, uh, you know, the Rabbi Bill Clinton myself, but mm -hmm. I'm definitely looking forward. Maybe I'm not sure how to make it happen, but I would love to. Ai, gente, do céu não dou conta. O apresentador perguntou para ele. Quando foi a última vez que ele falou com o Bill Clinton e ele disse que é, eu adoraria falar com o Rabino Bill Clinton, mas eu não falei com ele e eu estou ansioso para falar com ele. Eu não sei como, como isso é, aconteceria, mas eu adoraria falar com ele. Gente do céu, cara, que loucura. bebe, shadow, I mean, com to my And try to like get that. I'll get try get that worked out for you. I believe been... <risos> O apresentador disse que vai tentar ajeitar, mexer os pauzinhos pra ele conseguir falar com o Bill Clinton. <risos> <risos> Ai meu Deus. Ai cara, não dou conta. Gente, eu vou deixar aqui que eles estão assistindo enquanto o Miyazaki tá falando, né? Tudo em, em japonês, então é difícil de entender. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse vídeo que eu tô assistindo, tá bom? E vou deixar também o link da Twitch da entrevista completa, que foi mais de uma hora, gente, essa entrevista. Só que na Twitch não tem a legenda em português, então é um pouco difícil da gente colocar lá e entender. Like to, you know, um, express our utmost gratitude to all the fans uh, who played, who enjoyed, and who supported these titles. Um, and we create the games we want to create and do our best because of you. Um, thank you so much. Thank you. É esse momento aí que o moleque vai lá e... And then, uh, here is the main moment. momento principal. É nesse momento aqui que ele dedica ao, o prêmio, o prêmio que minha Miyazaki acabou de receber. Ao rabino o ortodoxo Bill Clinton. O, o sotaque dele é bem engraçado, né? Right, so you know, I Ele tá falando que acha que a galera ficou muito feliz com o discurso dele. <risos> in the crowd were very happy, they were eles estavam batendo palmas, porque eles já estavam batendo palmas antes, gente. Eles estavam batendo palmas ainda por Miyazaki, pelo menos foi o que eu entendi, né? Agora ele tá falando com segurança foram lá pegar o ele pra levar para fora. the host Jeff you know, he didn't seem too pleased about it. But I think a lot of people would have angry if they had realized the full extent of what I said. A lot of people didn't pick it up heavy accent. You know, I've actually, you know, Estou se é está dizendo que, muitas pessoas não muitas pessoas não conseguiram entender o que ele disse, muitas pessoas ficaram zangadas com o que ele disse porque não entenderam o que ele disse por causa do sotaque dele, ele tá desenvolvendo esse sotaque genuíno e autêntico há algum tempo gente cara, é isso sim eu vou deixar o link desse vídeo, como eu já mencionei, tá, desse vídeo aqui na descrição, e o link da Twitch da entrevista completa, cara, mais de uma hora de entrevista. Eu não sei o que dizer sobre isso, digam aí nos comentários o que, que vocês acharam, sei lá, eu, é um, eu acho que esse menino não bate bem das, da cabeça, é isso. Ele, ele é muito da questão das conspirações aí, né, e tal, pelo visto, né? Depois, assim, do, do, do que passou tudo, não aconteceu nada demais, né? A gente pode dar risada disso tudo, mas que foi perigoso, foi, né, gente? Os próximos eventos aí vão ter que melhorar essa segurança, viu? Então é isso, galera. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!